Olha só meus amigos e minhas amigas Olha o que nós vamos aprontar aqui hoje O que é que acontece? Aqui eu plantei um pé de abóbora Muitos conhecem como jirimum, ok? No Ceará eu conhecia como jirimum E aqui gente, por falta de espaço Eu vou tentar, não sei se eu vou conseguir Vou tentar levar esse galho aqui de abóbora Ou então jirimum para cima de um telhado Esse aqui é um telhado colonial, ó vocês estão vendo aí, ó mostrar para vocês, ó ok? Vou tentar subir ele para ali. Vou ver se eu consigo colher abóbora em cima do, do telhado. Porque aqui é um espaço pequeno, não cabe esse girimão aqui, porque ele tem as folha grande. Ele vai sufocar as outras plantas, as cebolas, os coentos e alguns mais, certo? Vai. E aqui, gente, o que, é que eu fiz? Aqui eu peguei um fio, um fio velho de, de telefone, né? O que que acontece? Aqui vocês veem que eu já tinha amarrado uma sacolinha. Hoje de manhã, eu fiz uma reforma na minha casa, aqui no, no treinado, e sobrou esses fios. Esses fios antigos, rígidos. Então, o que que acontece? Esse fio aqui, ele tem... Eu amarrei aqui a sacolinha, mas o galho tá caindo aqui, ó. O galho tá caindo porque a sacolinha, ela corre, certo? Ela corre, O que que acontece? Esse fio aqui, ó, eu peguei, abri ele aqui no meio, ó. Abri bastante parte aqui no meio, certinho aqui aonde eu abri, certo? Olha só, abri aqui, ó, pronto, aqui, fico, fico, aí fica fácil, ó, então aqui o que é que acontece? Eu pego e faço isso aqui, ó, ó corto aqui um fio, eu venho aqui, como ele é rígido, aí dá certinho. para mim não machucar o galho, eu vou fazer uma volta aqui, ó, certo? Vou pôr ele aqui dentro, ó. Vou, vou pôr ele aqui dentro e vou fazer tipo uma abraçadeira sem machucar ele aí ó faço um pouco fogado então ele vai segurar aqui ó vai segurar e ele vai subir que nesse esse, esse galho aqui onde tem essa colinha agora eu vou tirar e aqui gente eu vou fazer isso aqui ó sem machucar né sem machucar aqui ó de longe assim ó vai ficar uma volta grande Para não machucar então aqui eu vou fazer isso aqui ó então aqui o que é que acontece o legal aqui eu esqueci é que você põe ele aqui por baixo de uma folha, ó. então a própria folha já vai segurar ele, ok? Ó, você então, então aqui ele não vai descer mais, um pouco largo, para quando engrossar aqui a folha, ele ter condições de segurar. Então aqui eu coloquei dois fios, e aqui ó, o que é que acontece? Aqui eu coloquei atrás da folha, o bom é que deixa a folha aqui dentro, aqui ó. Olha só que legal! Isso aqui é a ideia que vai surgindo, gente, ó. Então aqui ó, vai subir, aí agora aqui Já vou abrir, outro mostrar pra vocês aqui bem de pertinho aqui ó eu Vou puxar aqui o zoom Olha só aqui ó Tô falando aqui um pouco baixo, gente, porque ainda é cedo Pra não acordar os vícios então aqui eu, eu abri aqui o fio ó. ó, abri legal Agora aqui com o alicate, ó Eu abro mais, ó certo? Ele é tipo tipo tipo que um aço, ó. tá aqui no que eu abri aqui, ó. Um alicate eu vou cortar mais um pedacinho de fio. Aí todo um dia ou outro não, como isso aqui cresce rápido, eu vou ter que dar uma olhada, que eu vou ter que fazer assim, ó. ó como, como, como eu falei, não pode machucar o galho, certo? Fechou aqui legal para ele não sair então esse aqui ele vai subindo legal pois então meus amigos ficou assim ó enchi de braçadeirinha certo até em cima fui levando ó e aqui gente aqui no final já coloquei outra aqui esperando certo abertinho aqui para não, não sufocar aqui eu passei aqui as garrinhas dele por dentro e aqui vai seguindo a cada dia quando amanhecer o dia eu vou aguar as plantas e vou olhar, aqui em cima ó, já tem um pé de maracujá, certo? Aqui em cima, lembrando gente, esses fios aqui são fios de telefone que os caminhão passam na rua, às vezes é muito alto e estoura e ele joga fora, certo? Ok? Aí o que é que acontece? Quando estoura não tem nem, um, nem mais uma serventia, então eles jogam e a gente cata para fazer esse vicinho aqui. Ó. Aqui gente, meu adubo aqui. É aqui de vaca. Eu ponho aqui as caças de ovos. Ó, vocês vê que aqui tem umas novas ali. Já tem as bem antigas ali, ó, se decompondo e se alimenta para eles. isso daqui, olha, é outro pé de abóbora que eu plantei aqui. Ali, ó, tem uns pés. Gente, é acho que é cabaça que eu comprei. Umas cabaça no norte hoje usava um papo água, então eu coloquei ali, ó, elas vão levando. Vamos, vamos ver, eu acho que não é abóbora, não, eu acho que é a cabaça, eu coloquei ali uns fios, ok? para crescer, e a gente vai ver o que é que é isso aí, tá bom? Fiz do mesmo jeito. Aqui também tem outro pezinho, pezinho malacujá aqui, ó. A lagarta já comeu a folha aqui, ó. Andei matando a lagarta, mas plantei aqui nesse vaso. Isso aqui era um pé de melancia, sabe? Ele eu tirei de outro, de outro local, mas ele chegou a morrer. Eu plantei aqui, ó. Eu replantei estava numa terra ali, ali e queria que ele fosse também lá para o telhado, mas não deu certo. Aqui é o telhadinho que tem ali atrás dessa, dessa, dessas ramas. Aqui, ó, é as, as rosas, as flores da minha esposa. Elas estão murchinhas, mas quando der é 11 horas, ela, quando o sol esquentar, ela abre novamente, ok? Então, só esperamos o sol esquentar bastante mesmo aqui, ó. Então, ficamos por aqui mais uma vez, como eu falei, um forte abraço, espero que você deixe o seu like, se inscreva no canal para ajudar a gente, tá bom? Um forte abraço, fui, tchau, tchau.